Como fazer citação de leis? Meu nome é Ivan Claudio Guedes e seja muito bem vindo ao meu canal. Este vídeo vai lhe ensinar a fazer corretamente citações diretas e indiretas de leis. Para fazer as referências bibliográficas de leis, normas, decretos e jurisprudência, você já sabe, tem um vídeo específico só para isso. Agora este vídeo vai tratar das possibilidades de fazer citações no corpo do seu texto. Para fazer citações indiretas, precisamos indicar o sobrenome do autor e o ano. Para fazer citações diretas, precisamos indicar o sobrenome do autor, ano e número da página, como eu explico também neste vídeo aqui. E é aí que mora a grande dúvida. Uma vez que o autor da lei não é uma pessoa física, mas sim um autor-entidade. Uma lei federal é aprovada pelo Brasil, uma lei estadual é aprovada pelo Estado e uma lei municipal pelo município. Por isso, ao fazer uso de uma lei, você precisa saber a jurisdição dela. Vamos nos aprofundar um pouco mais para frente. Para quem não se lembra o que é citação direta ou indireta, vou deixar este link para que você possa assistir esta aula recheada de exemplos, mas vou resumir aqui. A norma da ABNT que regulamenta as citações é a NBR 10.520, e é com ela que vamos trabalhar. Citação direta é a cópia do texto, é quando pegamos a obra consultada e copiamos um trecho que nos interessa. A citação indireta é quando parafraseamos o autor, ou seja, temos um trecho importante e explicamos com as nossas palavras aquilo que o autor está tratando. Está gostando das dicas? Não esqueça de deixar o like. É a partir da quantidade de likes que eu sei se você está gostando ou não. Para fazer citações de leis ou documentos jurídicos, como eu já disse, é preciso saber a jurisdição. Então observe esses exemplos. Veja que neste primeiro exemplo, você vem discorrendo o texto e explica por alto do que se trata o assunto. Neste exemplo, você está contextualizando uma situação e apontando a Constituição. Observe que o texto diz sobre o que se trata o artigo 5º da Constituição relacionando com o assunto tratado. Pois bem, o autor da Constituição é Brasil e foi publicado em 1988. Aqui você viu um exemplo de citação indireta. No segundo exemplo, nós veremos uma citação direta curta, ou seja, com menos de três linhas. Observe que o autor de onde eu extraí esse texto optou por colocar a indicação sem página entre colchetes. O autor apresenta o texto, expõe o trecho copiado, insere o autor, ano e a indicação de página. Como não tem página, porque é um documento consultado na internet em que a página é exibida na íntegra, você indica sem página. Se consultar direto do diário oficial, aí sim, você indica o número da página. No exemplo 3, nós temos uma citação direta longa. Este exemplo sim, foi retirado do diário oficial, então há a indicação da numeração de página. Lembre-se que ao citar uma norma, um decreto, uma resolução, um acórdão, uma jurisprudência, enfim, um documento jurídico, você precisa identificar a autoria daquele documento, o ano de publicação e a página, se for o caso, para fazer a indicação correta no seu documento. Se quiser ver muitos outros exemplos, não esqueça de acessar o site iseguedes.pro.br. Lá eu vou deixar vários exemplos para que você possa ver como citar as leis no corpo do texto. Para fazer as referências bibliográficas de documentos jurídicos, eu tenho este vídeo já indicado e tenho inclusive a atualização da NBR 6023 de 2002, que é a NBR 6023 de 2018 que não mudou a estrutura das referências de documentos jurídicos, mas trouxe outros bons exemplos. Neste caso, para este vídeo específico, não há nenhuma novidade. O sistema é autor-data. Neste vídeo eu tratei das citações de leis e outros documentos jurídicos. Apresentei diferentes exemplos de citações diretas e indiretas de leis. Ficou claro para você? Você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, escreva nos comentários que eu faço questão de responder um por um. Se você conhece alguém que também precisa desta ajuda, indique a ela. É um enorme prazer poder ajudar nos seus estudos. Um forte abraço e até o próximo.